Então Pedro Álvares Quebral, veja, veja, ter revista, ter revista! Estou vendo, Marujo, veja, tem alguém na praia! Ahê! Olá! A -a -a -a -a -a. O quê? <tos> ah, ah, ah, ah trollei! Brasil, hoje gostaria de rever algumas palavras do vocabulário português contigo, ok? Opa, Portuga! Pode ir pá, cara, manda pro pai! Uh, tá. A primeira palavra é pica, sabes? Quando tu vais ao médico, tu pedes um medicamento na veia, tu recebes uma pica. Ah, então, é que a gente costuma chamar isso mais de injeção, né? É que receber pica é uma coisa um pouco mais íntima, entende? Bom, certo, sem problema. Já que tu falaste de intimidade, gostaria de checar contigo a palavra cueca, que se trata justamente de uma vestimenta íntima. Ah, sim, sim, a gente tem cueca que sim, geralmente usada pelos homens, né? Não, mas cueca é uma vestimenta íntima feminina, mulheres que... Espera, homens usam cueca no Brasil? Ah não, isso daí é calcinha, geralmente quem usa é mulher. Homem também, mas quando a esposa é de casa. E a gente não vai jogar isso aqui não. Isto vai ser mais difícil do que eu pensava, Brasil. Sinto que estás a roubar a minha paciência. Pelo menos é só a paciência, né? Brasil, espero que hoje possamos dar continuidade nas palavras portuguesas, hein? Pra já, Portuga! Manda aí que eu já tô cobrado retumbante! A primeira palavra é usada para definir quando temos pessoas uma atrás da outra para esperarem ser atendidas. O nome disso é bicha. Por exemplo, quando tu vais ao supermercado, tu entras na bicha. entendeste? Ih, rapaz. Então, é que isso aqui a gente chama de fila. né? Bicha é usado para uma outra coisa e até pejorativa, entendeu? Não recomendo muito, não. É que fica meio estranho também você chegar num lugar e falar, e aí, ó, vou entrar na bicha, entendeu? para de camões. Bom, as próximas palavras são usadas para definir jovens do sexo masculino e feminino. E as palavras são puto e rapariga. Mas, gente, vocês gostam de se xingar, hein? Vou falar o quê? Que eu vi uma bicha cheia de puto e rapariga? Pô, além de não fazer sentido, é uma falta de educação. Brasil sinto que estamos sofrendo grande problema de comunicação. E não olha assim pra mim, a ideia foi tua, Zé do Bacalhau. Roda, roda, vida, solta roda vem, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vida, solta a roda e neste raio de suruba. Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Brasil? Opa! Fala aí de trás dos montes, que que tu me manda, meu parceiro? Brasil, hoje eu dei direto ao ponto, gostaria de esquecer as palavras e compartilhar contigo um prato típico da cultura portuguesa, sim? Opa! Falou de comida boa com a gente mesmo, portuga? Fala aí como é que é. Bom, este é um famoso prato típico português que acompanha bacalhau, azeite, vinagre, alho e cebola. Rapaz, que delícia, meu portuga! olha só. Pode estar salivando, cara. O nome deste prato é... Punheta de Bacalhau.